Bem-vindo à Khan Academy! Neste vídeo, vamos comparar litros com mililitros. Sabemos que mililitro é a milésima parte do litro. Portanto, temos, complete a tabela abaixo com a medida equivalente de litros para mililitros. Ora, se mililitros é a milésima parte do litro, um litro equivale a mil mililitros. 7 litros é o que vale a 7.000 mililitros e 18 litros é o que equivale a 18.000 mililitros. Vamos fazer outra. Faça a conversão de mililitros que seja equivalente a 15 litros. Sabemos que mililitros é a milésima parte do litro, portanto, 15 litros nós vamos ter 15.000 mililitros. Vamos fazer mais outra. Compare, utilizando os símbolos maior, menor ou igual, 9 litros, 90 mililitros. 9 litros, nós sabemos que é igual a 9 mil mililitros que podemos representar dessa forma. Portanto, 9 mil é maior do que 90 ml, ou seja, 9 litros é maior do que 90 ml. Acompanhe o curso da Khan Academy e até o próximo vídeo!